A internet de quarta geração vai crescer no Brasil. A Anatel vai divulgar um edital que beneficia o aumento da cobertura da nova tecnologia. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. Celulares em punho e uma internet de altíssima velocidade. A web de quarta geração é dez vezes mais rápida que o 3G e já faz parte da vida de mais de um milhão de usuários em todo o país. Esse número tende a crescer é que a Anatel prepara para este ano um edital que vai aumentar a faixa de atuação do 4G. Esperamos já lançar a primeira versão do edital do 700 agora em abril. Então, portanto, nós estamos trabalhando aceleradamente para que haja mais espectro para a banda larga móvel. O nosso sentido, e tudo isso é dizer também, que no 700 nós estamos é, respeitando as duas indústrias, radiofusão, e telecomunicações. O crescimento da internet e do setor de telecomunicações foi discutido em um encontro com representantes do governo e da iniciativa privada. O aumento da oferta de 4G vai ser possível pelo uso da faixa de 700 megahertz. Hoje ela é ocupada por emissoras de TV analógica que vão ser remanejadas para outra parte do espectro. Elas mudam e passam a transmitir sinais digitais. A limpeza do espectro deve ser necessária em cerca de 500 cidades do país. O número se baseia em um estudo da Anatel, que levou em conta a cobertura da televisão digital no Brasil. E foi um aumento expressivo no número de emissoras, 1.400% em três anos. Em 2011, tinha cerca de 211 estações digitais no Brasil. Os números do final de 2013 são 3 mil estações digitais no Brasil. Então esse foi um crescimento muito maior, considerando que a implantação da televisão digital começou em 2007, 2007 a 2010 foram 200 e 2011 a 2013 do, do 2.800. Você pode encontrar mais informações sobre esse assunto no nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br.